Beleza? Eu sou o Biai. E hoje, galera, estamos de volta para mais um vídeo de Minecraft P Então, galera, hoje eu vou estar tá ensinando para vocês como fazer essa... Essa passagem secreta aqui Então, deixe seu like, escreveu o canal Vocês viram que eu passei um mês sem gravar vídeo Mas eu vou estar tá falando isso em um próximo vídeo, se vocês quiserem, claro Então, se vocês querem mais vídeos de Minecraft tutoriais Tutoriais? Eu falei Ura... Tô tudo confuso Por que, que eu parei? Eu vou falar logo aqui pra não ficarem só me aperreando dizendo Mas Gabriel, você parou de gravar, por que que você parou de gravar? Eu parei de gravar porque eu tava estudando um pouco a língua inglesa, então... E também nessa quarentena, né, a gente tem que estudar, né Então eu tava estudando, então foi por isso que eu parei, né, por um mês Eu decidi parar um mês canal porque eu tava precisando Mas hoje eu tô de volta Bom galera, é, hoje eu vou estar, como vocês viram aí já né, no, no título do vídeo, eu vou estar ensinando vocês como fazer essa passagem secreta que está aqui atrás de mim. É, se vocês querem que eu continue trazendo muito mais vídeos de tutoriais, né? eu vou criar essa série se vocês quiserem, tudo é se vocês quiserem. Digam mais aí... Algumas dúvidas de vocês aqui no Minecraft Que eu vou estar tá tentando trazer O máximo de respostas aqui pra vocês Então bora lá pro vídeo Então deixa eu só colocar aqui pra câmera normal, né? Porque precisamos disso para o vídeo Bom, como é que vai funcionar? Deixa eu aqui mostrar pra vocês Como é que vai funcionar isso daqui, né? Bom, vocês podem estar tá fazendo aonde vocês quiserem, né? Mas não é obrigado vocês fazerem é, vocês podem estar tá procurando vários tutoriais Mas se quiserem um igual a esse é, é, Onde é que você achou Mas vocês vão estar tá se perguntando Mas Gabriel, você não vai dar os créditos ao criador? É, eu já vi esse tutorial aqui no Youtube Eu não lembro qual era o nome da pessoa que criou ele Mas eu vi no TikTok E outra coisa se você... Tem muita enrolação já Mas se você não me segue no TikTok Me segue lá para mais conteúdos Sem ser games é, pode até ser games, mas bora continuar aqui o vídeo, né? Nada com nada, mas... Ó, aqui essa passagem secreta vai funcionar assim, ó. Deixa eu sair aqui de voar. É, você clica aqui, ó. Tá vendo? Oi, pouco Tchau, pouco É, vocês podem estar tá usando qualquer bloco. Eu vou estar tá dizendo logo aqui o que vocês é que vão precisar. Primeiro, é... Craft Table, vocês vão precisar. Alavan... Quer dizer, alavanca não, né? Eu, eu peguei só por acaso mesmo, mas deixa eu tirar essa alavanca de, aqui do meu inventário Porque eu tenho que organizar as coisas, né? Vamos falar aqui do que que vamos precisar Também de um comparador de redstone é, Redstone, stick piston ou pistão grudento ou pistão com slime tanto feio sem falar, é, o bloco da sua preferência, ou você pode fazer isso no seu quarto do Minecraft, é, o item frame, ou seja, a moldura, um item de sua preferência também, né, pra fazer a moldura, né, e uma escada. É, então bora lá começar. Bom, bora aqui, bora fazer só uma área aqui pra fazer logo o tutorial. Agora pega o bloco, sua preferência. É, pode fazer no seu quarto mesmo. Eu só vou fazer aqui só por exemplo. Só por exemplo mesmo. Vamos fazer aqui, né? Rapidinho. Porque tem que ser rápido, né, galera? Porque o vídeo não pode ficar muito longo. Porque senão vocês cansam de assistir, né? Agora vamos aqui. Pode ser o local onde você quiserem, no seu quarto. Ou onde você quiser mesmo. Eita, eu tô quebrando coisa que nem era pra estar tá quebrando. Então, mas tudo bem. Vamos fechar ele Fechar aqui. Ali, ali, aqui. Vocês, claro, né? Coloca um pistão grudento, ou, tanto faz com, como você quiser dizer. É, mas vamos primeiro fazer o sistema de redstone. Você coloca aqui a moldura e a espada do jeito que você quer que ela fique, ou ela vai ficar do jeito que você quiser mesmo. É, eu não falei nada com nada, mas tudo bem. Aí você vem aqui atrás da, da moldura, coloca um... Não, não é moldura não, Gabriel. É, coloca dois blocos, coloca um comparador virado pra lá. Comparador virado pra lá, né, já disse isso. Agora pega a redstone. Redstone? Ah, não, não, não, para, para, para, para. Minecraft tá todo lagado, não. Não é assim que eu, que eu queria dizer. É, você vai colocar o Stick Piston aqui... É aqui ou é aqui? É aqui. É aqui mesmo. Você vai colocar o, a, head, o, a craft table aqui. Vem aqui atrás, né? Vocês estão vendo aqui como é que tá ficando. Liga a redstone aqui no, no pistão. Vamos ligar aqui, né? Rapidox. Rapidex. Pronto, já ligamos aqui no pistão. Agora está pronto nossas coisas. É, vamos colocar aqui a espada pra ir pra lá, Não, olha, olha como é que ela vai ficar, olha aí, bonitona aí, vamos abrir aqui, né, pra gente, você tá quebrando o bloco errado, Gabriel. É, cava aí no máximo que você quiser, né, eu vou cavar aqui o, eita, ah, é, porque eu tô no, no modo plano, né, e só pega aquilo ali, então, vamos cavar aquilo ali, bora colocar uma madeira mesmo. É, vocês vão cavar aqui. Se vocês não vão estar no modo plano, eu aconselho vocês não estarem no modo plano, que senão vai ser só três blocos de profundidade. Aí você vai cavando aqui o tanto que você quer, o tanto, né? Não tanto. É, você vai cavando aqui, né? Tanto que você quiser mesmo. É, não importa lá la, a largura, a altura ou a profundidade. Tanto faz, aí você pega a escada, vem aqui ó, coloca a escadinha aqui ó, pra ficar bonitão. Aí outra coisa, pra ninguém desconfiar de suas, de suas essas coisas aqui, vamos colocar de novo aqui, né? Pra fechar, fechamos aqui. Aí você pega, vamos tirar essa craft table daqui que eu não vou mais precisar. Você pega qualquer bloco que tiver do lado da. Dali pode ser qualquer bloco, tanto faz. Eu só vou dar uma decorada aqui, né, pra ficar bonito, né, pra ninguém desconfiar de nada. Coloca qualquer coisa aqui do lado, né, não uma coisa que não tenha nada a ver com construção, né. Aí, pronto, é... Esse é meu primeiro tutorial de redstone, então se eu esqueci de alguma coisa, não me julgue, porque... Esse é meu, meu primeiro tutorial e também. Não, não é meu primeiro tutorial. Eu já fiz outro tutorial que tá aparecendo aí no card pra você e assistir. Que, se eu não me engano, eu não lembro do que foi, porque faz tempo, né? Faz quase um ano. Um mês, dois meses, sei lá. Aí tá pronto aqui. Aí, se você quiser tapar aqui, eu aconselho, se você tiver, e não quiser que ninguém, como mesmo, ninguém, ninguém saiba das suas, suas coisas aí. É simplesmente tapa, tapa aqui pra ficar mais, sério, mais escondidinho Aí você finge que isso aí é, mas qualquer coisa, só finge, só finge, só finge Aí vamos tampar aqui pra não ficar aparecendo, tampa, tampa Já ali não é pra tampar, ali, quer dizer, coloca só em cima mesmo Aí ó, não, aqui não nosso sistema está pronto. Agora. Tá pronto. É só você usar para o que você quiser, né? Ó, clica aqui. Pronto. Está pronto nossa passei secreta. Agora ninguém vai desconfiar de nada. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quiser mais tutoriais assim e quer que eu volte de vez com o canal. Porque eu decidi parar um pouco. Que eu tava precisando. Quiserem aí. Por favor, deixe seu like. Mesmo se você não tiver gostado, deixe seu dislike. Porque vai ajudar muito a dizer se você gostou ou não gostou do vídeo. Pra eu estar tá sabendo se você gostou ou não gostou, né? É isso, é isso. Então, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa eu tapar aqui pra ficar igual ao outro lado. Esse foi o vídeo. Tchau, falou e fui. Falou, galera. Se inscreve no canal. Falou, valeu e fui. Eu falei muito isso. Tchau.